Hey! Estamos aqui para mais um vídeo de democracia direta. Seguinte, eu acho que não haveria necessidade, mas como muita gente não entendeu as coisas que eu falei nos outros vídeos, ou pessoas que fingem que não entenderam para ficar desvirtuando a ideia, eu vou fazer isso daqui para apresentar as coisas como elas são, que eu defendo, lógico. Então assim, o modelo de democracia direta que eu vou apresentar é um modelo de democracia direta por discernimento. Mas é claro que existem outros modelos por aí. Ok? Então, vamos começar. Democracia direta é tirar os políticos do legislativo e a população mesmo vai criar e decidir suas leis. Então, por que escolher a democracia direta? Olha, quem já estudou a história sabe que no aspecto político o maior inimigo de uma sociedade é a concentração de poder. Por isso que sistemas concentrados em poderes de reis absolutistas, imperadores e ditadores, são uma merda e acabaram sendo substituídos praticamente por todo o planeta. O problema do poder é que ele atrai os piores tipos de pessoas, como psicopatas ou pessoas que têm complexos de superioridade, já que são pessoas que sentem prazer em estar em posições privilegiadas em relação ao resto das pessoas. Mas não é só isso. A posição de poder mexe até com o ego, até de quem não tem muita predisposição. O poder corrompe. Tem gente que não pode subir num degrau que se acha no direito de fazer merda. Na boa, se você quer conhecer o caráter de uma pessoa, dê poder a ela. Quanto mais se concentra poder em uma pessoa, mais as distorções ficam graves. Por isso que se deve evitar a todo custo dar poder às pessoas. É por isso que a democracia se tornou melhor que os sistemas que existiam antes e acabou se espalhando pelo planeta. Só que, apesar da democracia ter ajudado a fragmentar o poder, ele ainda se concentra nas mãos de poucas pessoas, os políticos, que é de onde surgem inúmeros problemas que enfrentamos hoje. Essa é a democracia representativa. É só olhar para a roubalheira dos políticos, que você vai ver que eles só representam eles mesmos. Isso é lógico. Como os políticos têm poder, eles estão em posições privilegiadas em relação ao resto da sociedade. Peraí, eles são poucos, então têm endereço certo e ficam fáceis de ser contactados. Com isso, a grande indústria, como os grandes bancos, corporações ou igrejas, eles têm muito dinheiro. Daí rola um jogo de interesse, onde compram os políticos para fazer leis que favoreçam aos interesses da grande indústria, e não os do povo. Os políticos prejudicam a sociedade ou porque roubam o dinheiro diretamente ou porque fazem os patrões deles ganharem muito dinheiro em cima da gente e aí eles ganham comissão por fora. Na democracia representativa, os políticos não representam a gente. Ou seja, apesar de ter melhorado em relação aos sistemas que concentram poder absoluto em uma pessoa, a democracia representativa ainda concentra poder e sofre consequências negativas por causa disso. Quer dizer, a estrutura da sociedade continua sendo piramidal e ganha mais quem está por cima. Mas, felizmente, a tecnologia evoluiu e hoje nós temos a internet, que nos permite participar diretamente das decisões da sociedade sem depender de políticos. A gente mesmo pode criar e decidir as nossas próprias leis o poder passaria a ser diluído numa população enorme. A organização da sociedade deixa de ser uma pirâmide e passa a ser uma rede, onde ninguém tem poder de decisão maior que as outras pessoas. Como é muita gente tomando decisões e a população é heterogênea, fica muito difícil um grupo conseguir aprovar leis para conseguir se beneficiar, que é o que políticos e corporações vivem fazendo hoje, por isso ganham tanto dinheiro em cima da gente. A tendência de decisões tomadas assim, é que não prevalece interesses individuais. As decisões buscariam chegar a soluções que fossem boas para o coletivo como um todo. Esse sistema que permite o povo participar da política todo dia, ao invés de quatro em 4 anos, se chama democracia direta, que é o que eu defendo. Apesar de ter o ponto positivo de acabar com os políticos que vivem sugando do povo, Existem críticas da democracia direta no sentido de que um povo sem educação não teria capacidade de tomar as melhores decisões para si. E eu concordo, um povo com mais educação pode tomar decisões melhores. Só que tem o seguinte, um povo sem educação não tem capacidade nem de decidir as suas leis e nem mesmo seus políticos. Ou seja, a falta de educação é um argumento contra a democracia representativa e a democracia direta. Chega até a ser engraçado ver pessoas criticando a democracia direta pela falta de educação do povo, como se existisse uma inteligência superior que, por mágica, fizesse esse mesmo povo alienado escolher políticos e tudo desse certo depois. Ou, oh, esse tipo de ideia errada fica até parecendo que os políticos são bonzinhos. Para, né? Eles são o maior ralo da corrupção que existe. Na boa, eles ficam criando tantas leis distorcidas para foder o povo que hoje. Apenas 66 pessoas possuem o mesmo tanto de patrimônio que metade do planeta. É isso mesmo que você ouviu. E detalhe, há pouco tempo atrás eram 85 pessoas. Ou seja, a coisa só está piorando. Isso só mostra o tamanho da desgraça que esse sistema de políticos causa. E tem gente que ainda inventa de achar que sem os políticos as coisas seriam piores. Mas até que isso tem explicação. Se chama Síndrome de Estocolmo. É uma síndrome muito comum que acontece em pessoas que são sequestradas e ficam durante um tempo prolongado numa situação de intimidação pelo bandido. Então tá lá, a pessoa tá sequestrada no cativeiro lá, com medo e insegurança constante. Então, pro cérebro resistir àquela situação, a pessoa basta, ela tenta ver o lado positivo daquilo, daquela merda. Então ela passa a olhar pro bandido e vê traços agradáveis. E aí acaba se simpatizando com os bandidos. Resumindo, a Síndrome de Estocolmo é quando alguém passa por uma situação prolongada de intimidação e acaba desenvolvendo sentimentos de simpatia e amor pelo agressor. Isso acontece muito em mulher que apanha do marido e não quer largar ou em pessoas que apanham do sistema e não querem mudar. É por isso que muitas pessoas ainda hoje tentam ver os políticos como se fossem bonzinhos ou úteis escondendo de si todo o mal que eles causam. É isso que faz surgir muitas críticas à democracia direta pela falta de educação, como se isso também não afetasse a democracia representativa que estamos. E pior, as pessoas não percebem que os políticos não têm interesse de dar educação para o povo, porque assim eles roubam mais. É os políticos que estão deixando a educação cada vez pior. Não só a educação, como saúde, transporte, segurança e desigualdade social. Se apesar disso tudo, alguém ainda defender os políticos, a minha primeira impressão é que ou essa pessoa ganha com essas falcatruas, ou que tem síndrome de Estocolmo, ou é masoquista mesmo. Outro assunto que mostra que os políticos são sacanas foi o fato deles terem mudado a capital para Brasília, que fica longe de Rio e São Paulo, que é onde está a maior parte da população, e seria mais fácil pressionar eles na política. Então. A democracia direta seria a melhor coisa para um país tão grande como o Brasil, já que acabaria aquela necessidade de ficar cobrando promessa de campanha de alguém. Olha só, os políticos não mais existiriam, acabaria suas posições privilegiadas, então não haveria mais a necessidade de protestar. O que sobraria seriam apenas diálogos, já que a população estaria decidindo. Só que ao invés de ficar discutindo pessoas, a gente ia passar a discutir ideias. Então o ambiente social fica mais inteligente o que incentiva a educação. E tem o seguinte, no mundo virtual não existem distâncias, então a gente pode votar pela internet que vai funcionar. É diferente de hoje, que no mundo físico vê a dificuldade que alguém que mora longe de protestar na capital. Tá vendo? Quem tem o poder arma o jogo de um modo que fica muito difícil perderem. É isso que os políticos fizeram. Mas, felizmente, hoje nós podemos criar as nossas próprias regras com a democracia direta. Agora, isso não quer dizer que esse modelo é isento de problemas. Se o povo tem baixa educação, pode fazer escolhas ruins. Essa crítica continua válida para qualquer modelo de democracia, inclusive a direta. Então, a gente tem que se preocupar com isso. Se voltar nos meus vídeos mais antigos, eu fiz um falando de usar um critério escolar para resolver esse problema, que tem a ver com o segundo grau, mas nem é isso que eu defendo. Embora tenha um motivo de eu ter feito o vídeo desse jeito, que vai ficar mais claro depois. Basicamente, o que eu defendo é o seguinte, se a democracia direta precisa de educação para funcionar, então vamos usar a educação no sistema, que vai funcionar. Então, agora a gente precisa fazer uma distinção. Existem dois modelos de democracia direta. A genérica, que todo mundo vota e é esse modelo que todo mundo tem em mente quando pensa nesse assunto. Mas também existe um outro modelo que seleciona as pessoas com base na educação para decidir as coisas. E um desses critérios é o discernimento. Pois bem, essa é a razão de ter feito esse vídeo, porque é esse modelo que eu defendo e muita gente entende errado. Esse diagrama resume bem a ideia. De um lado temos a democracia direta, que dilui o poder e dificulta bastante lobbies e corrupções. Do outro a gente insere a educação, que são pessoas com maior capacidade de tomar decisões e assim melhora a gestão da sociedade. Claro que aqui você está tá considerando uma parte da educação, que é a capacidade de discernimento. O discernimento é a habilidade de raciocinar e processar informações de forma eficiente, quem tem discernimento, consegue receber e transmitir mensagens sem prejudicar conteúdo. É isso que permite existir diálogo entre duas ou mais pessoas e que esse diálogo seja feito com base em ideias e argumentos. Sem discernimento, não existe diálogo construtivo. É óbvio que isso é o mínimo que precisamos para dialogar. É lógico que existem outras coisas como respeito e outras virtudes que são educação mas que são difíceis de avaliar. O discernimento é o critério escolhido porque é fácil de avaliar objetivamente quem tem essa capacidade. Basta fazer um exame de interpretação de texto e raciocínio lógico. Por isso é o critério escolhido. É por isso que eu escrevi discernimento aqui errado no quadro. De novo, já fiz isso em outro vídeo. Para mostrar que ortografia é irrelevante. O que interessa é a capacidade da pessoa entender informações. Isso é o mínimo que qualquer cidadão precisa saber antes de decidir algo. Por isso, é apenas esse critério de educação que seria usado. Até porque é isento de ideologias. Basta só a pessoa demonstrar que entende as informações que recebe. Só isso. A resposta está sempre no texto. E é isso que diferencia a democracia direta genérica da democracia direta por discernimento. A democracia direta por discernimento está nessa intersecção, que aproveita os benefícios da democracia direta ao diluir o poder, o que elimina os jogos de interesses, ao mesmo tempo que insere inteligência ao processo, selecionando os eleitores que tenham discernimento. Assim se atinge um ponto de equilíbrio que mescla participação com educação, o que melhora a eficiência das decisões. O discernimento é um filtro que se aplica à democracia direta para melhorar a qualidade dela. Os filtros servem para isso. Eles pegam a amostra inicial de algo, fazem modificações ou seleções em cima daquilo para melhorar a qualidade do resultado final. Pega os filmes. A galera filma de dia em um lugar. Só que no filme, a ação acontece em outro lugar, de noite e com efeitos. Tudo isso por causa dos filtros. Os filtros mudam bastante o resultado final. Então, voltando aqui, o que que acontece? Fazer uma filtragem inteligente dos eleitores é bem diferente de um cenário onde todo mundo é eleitor. O que eu quero mostrar com isso é que existe um abismo entre a democracia direta genérica e uma democracia direta que seleciona seus eleitores com base no discernimento. Só que nesse caso seria discernimento avançado com pessoas capazes de entender assuntos com profundidade, já que essa é a capacidade das pessoas conseguirem fazer associações entre assuntos diferentes e também de analisar prós e contras antes de se posicionar sobre algo. Com certeza dá para se esperar decisões mais sensatas nesse modelo. E é isso que a maioria das pessoas tem dificuldade de entender. Então tá, vou explicar com calma. Dá uma olhada nessa barra. Ela representa todas as pessoas do país. Se fosse uma democracia direta genérica, todo mundo ia poder votar, até os bebês, pois todos os seres humanos participam. Lógico, na democracia todos têm direito de votar. Se retirar o direito, estamos falando de qualquer outra coisa. Menos democracia. Mas nada impede de fazer uma seleção nos eleitores. Hoje mesmo existe isso. O nosso sistema seleciona eleitores por idade. Criança não vota, mas o direito está lá. Assim que ela cumprir os requisitos, ter idade certa, ela vai poder votar. O que eu defendo é a mesma coisa que existe hoje. A única diferença é que mudar o critério da idade para discernimento. E ninguém está sendo proibido de nada. Vai ter um exame para avaliar se a pessoa tem discernimento. E quem passar vota. Simples assim. E todo mundo pode fazer esse exame, então não existe exclusão. Quem não passar é porque não tem capacidade. Muitas pessoas têm problemas de lidar com essas questões porque não tem coragem de olhar para a realidade e ver que para se fazer as coisas bem é preciso ser capaz. Eu sinto muito desapontar, mas nem todo mundo pode fazer tudo o que quiser. Não há a menor condição de um amputado que não tem os braços e nem as pernas querer ser salva-vidas. Se ele pular na água, vai morrer junto com a pessoa. E também não tem a menor condição de alguém que tem Parkinson querer ser um cirurgião. Na boa, basta uma tremidinha que já mata o paciente. Tá vendo? Isso pode ser o sonho dessas pessoas, mas elas não têm condição de exercer a função. Ninguém deixa uma criança brincar com coisas perigosas porque pode dar merda. O mesmo vale para o voto, já que pessoas despreparadas podem fazer um estrago tão grande quanto os políticos estão fazendo. Se existe habilitação para dirigir, para ser profissional de construção, de saúde, de qualquer área, é para garantir mais segurança à população, já que um erro dessas pessoas pode gerar risco de vida para muita gente. Pois a mesma lógica vale para a política, já que péssimas leis de gestão dos recursos piora bastante a qualidade da saúde. E isso mata muito mais gente ainda. Na boa, já parou pra pensar no tanto de gente que morre na porta dos hospitais? Meu avô mesmo, ele morreu indo pro hospital de outra cidade porque na cidade dele de umas 100 mil pessoas não tinha um que prestava. Erros na política custam muitas vidas. Por isso, as coisas devem ser feitas da forma mais racional possível. Permitir pessoas sem discernimento decidir as coisas é o mesmo que brincar de roleta russa com revólver. A vida do meu avô e de muitas outras pessoas são prova disso. Então, se a gente pegar um país como o Brasil, onde a educação da maioria das pessoas é muito baixa e fizer um exame de habilitação e discernimento, só uma minoria iria votar. Ia ficar mais ou menos igual essa barra aqui. Veja que isso é muito diferente de uma democracia direta genérica, em que todo mundo vota. Porque aqui quem vota é apenas quem tem a capacidade de racionalizar os assuntos de uma forma decente. É óbvio que se fosse num país com maior educação, com certeza a proporção de eleitores seria ainda maior. Claro que quem não tivesse discernimento não iria votar, mas ia receber educação de forma gratuita para desenvolver essa habilidade. Pela internet dá para fornecer educação virtual, então todos teriam a ferramenta para aprender, só depende do interesse da pessoa. Quem preferisse ficar tomando um no boteco ou assistindo novela, é bom que fique mesmo longe da política. Nesse esquema, todos podem participar. Basta querer e provar que é capaz. Veja só, a habilitação eleitoral vale apenas para os níveis federal e estadual. Nessas esferas, tem muita coisa a considerar que não está no lugar que a pessoa vive. É preciso saber buscar informações e entender o que elas dizem. Isso extrapola a vivência da pessoa. E exige discernimento. Sem isso, a pessoa não tem a menor condição de decidir as coisas. Eu quero enfatizar isso porque pega um senhor que vendeu picolé a vida inteira. Ele é o melhor pai do mundo e conhece a cidade dele de cabo rabo. Mesmo com toda essa vivência e experiência, se ele não tiver discernimento, ele não tem a menor condição de decidir questões como o tráfego aéreo, produção de energia ou outros assuntos que ele nunca teve contato. Raciocina só, um erro na política poderia causar quedas de aviões, desastres de usinas nucleares e muitos problemas que acabariam com a vida de muitas pessoas. Aham, uhum. de boas intenções o inferno está cheio. Por isso as pessoas devem ser capazes de fazer o que se propõe. Já que vai selecionar os eleitores usando discernimento como critério, muita gente fica em dúvida sobre quem faria as avaliações, pois existe o medo de corrupção. Mas antes de continuar, vamos deixar uma coisa clara. Hoje, no nosso sistema de políticos, a corrupção já domina tudo. Então, na pior das hipóteses, ficaria como está. Pior que está, não fica. Sabendo disso, vamos continuar. Esse assunto das avaliações não tem segredo. Tanto o método de escolha da banca avaliadora, como dos assuntos escolhidos, é o mesmo que acontece hoje com concursos públicos, com as mesmas medidas de segurança. A avaliação seria feita no mesmo nível de concursos bem concorridos como auditor da Receita Federal, só que apenas nas matérias de interpretação de texto e raciocínio lógico. É coisa avançada, mas pelo menos seleciona pessoas que têm um raciocínio decente para se envolver com questões políticas complexas e que hoje atrapalham a vida de muita gente. Se alguém tem alguma coisa contra isso, também deve ser contra todos os concursos públicos que existem por aí. É óbvio que até nos concursos públicos existem tentativas de corrupção e isso deve ser punido quando acontecer. Só que nos concursos públicos que existem hoje, os motivos para corrupção são muito maiores, porque são poucos cargos e as pessoas sabem que se elas passarem neles, elas vão receber bastante, e, ou seja, é ganho imediato e certo. Por causa disso, muita pessoa topa pagar para ter os gabaritos das provas e pagam caro. Enquanto isso, numa habilitação para eleitor, a pessoa não teria muito motivo para querer aquilo, porque o ganho não é imediato e haveriam inúmeros outros eleitores por ali, se que são milhões. Entende? Não existem privilégios. Se houvesse alguma tentativa de corromper esse sistema de avaliação dos eleitores, com certeza não viria dos próprios eleitores. Viria de corporações querendo aprovar leis ao seu favor. Só que comprar esse sistema é muito mais difícil do que acontece hoje. Na democracia direta, Supondo que apenas 1% dos 200 milhões de habitantes tenham segmento, só essa minoria já dá uns 2 milhões de habitantes. É inviável comprar tanta gente. E então, tem é o seguinte, essa galera não é o eleitor típico não. Essas pessoas têm uma capacidade maior de análise e de senso crítico. Não são pessoas enganadas facilmente. Esse tipo de eleitor, ele tem mais experiência em atividades de leitura e informação. Daí costuma ter junto mais bagagens culturais, e ser mais tolerante às diferenças. É bem difícil uma corporação querer convencer essas pessoas a aprovarem medidas que ia prejudicar elas mesmas. E mais, mesmo se a corporação quisesse comprar essas pessoas, são milhões, sai muito caro. Bem diferente de uma centena de políticos que compram hoje. Pois é, é muito mais difícil corromper. E mais, Alguém ainda pode dedurar essa corporação que ela está oferecendo propina, ia queimar ela no mercado e ela ainda teria prejuízos. Tá vendo? Nada é melhor para corrupção que ter políticos no governo. A partir do momento que as decisões passam a ser do povo, as coisas tendem a funcionar de verdade. E tem mais! Mesmo se por um milagre as corporações conseguissem comprar eleitores com discernimento e em larga escala, na democracia direta o povo está sempre votando, e com isso pode corrigir os erros que cometeu. Diferente dos políticos, aqui as coisas mudam. Mesmo se as corporações quisessem comprar gabaritos para muita gente de baixa qualificação, seria difícil, porque essas provas seriam escaneadas antes e depois de serem corrigidas, e essas versões seriam colocadas na internet para fiscalização da população. E como o foco das avaliações é ser discursiva, ficaria evidente qualquer tipo de fraude. Isso seria investigado pelo Ministério Público e caso houvesse muita gente incapaz sendo aprovada, com certeza os avaliadores e a banca seriam investigados e responsabilizados por isso. Não importa a ótica que se olhe, a corrupção é muito menor na democracia direta, justamente por não existirem posições privilegiadas. E além disso, as pessoas teriam discernimento. Quem tem isso pode se informar em diversas fontes, o que contribui para ter uma mentalidade mais alinhada de acordo com as descobertas da ciência. Com essa lógica aqui, o mundo seria muito melhor. É claro que outras pessoas já viram vantagem de selecionar os eleitores e até já sugeriram outros critérios além do discernimento. Eu não tenho opinião formada quanto a isso, é algo que tem que ser discutido, já que qualquer área do conhecimento abre brechas para embutir ideologia e o propósito de qualquer democracia é favorecer a pluralidade de ideias. Por isso eu defendo o discernimento, já que a valia é a capacidade de raciocínio da pessoa. E não há como você selecionar eleitores por ideologia em provas de interpretação de texto raciocínio lógico, já que as respostas estão nas próprias perguntas. O mais coerente é chegar primeiro numa democracia direta por discernimento e a partir dela discutir para ver se deve acrescentar novos critérios, já que isso pode ser ampliado depois. É claro que quando se fala em selecionar os eleitores, muita gente associa isso com elitismo. Aí vem aquelas imagens de um povo coitadinho que fica sofrendo e incapaz de mudar a sua situação. Isso não é a mesma coisa. Em primeiro lugar, porque o sistema em que você vive já seleciona os eleitores. A única diferença é que é por idade. Por essa lógica, o seu sistema também é elitista. E em segundo lugar, porque todo mundo pode estudar, aprender e adquirir os conhecimentos que precisa para votar. Até porque vai receber recursos de graça para isso. Não existe discriminação. Todo mundo pode participar. Basta mostrar que tem capacidade. Outra crítica comum a é essa seleção é comparar com outros momentos históricos e falar que colocar técnicos no poder nunca deu certo. Só que essa afirmação está errada por dois motivos. O primeiro é que não adianta comparar com a sociedade de antigamente. Lá existiam posições privilegiadas para as pessoas ocuparem, e nesses casos quem tem mais conhecimentos consegue roubar mais. É óbvio que ia dar errado. Na democracia direta isso não acontece. Não existe como colocar alguém no poder, se não existem posições privilegiadas o contexto é completamente diferente do passado para se fazer comparações. O segundo erro é que não são pessoas técnicas, são pessoas com discernimento, que é o mínimo que qualquer pessoa precisa ter até para entender um vídeo como esse. E mesmo assim é um grupo muito grande de pessoas com características heterogêneas, de crenças e ideologias diferentes. Não dá para padronizar nada. Por isso, é estupidez tentar ver um grupinho privilegiado e outro oprimido. Se você for pegar pessoas com discernimento, você vai ver estudantes, empresários, trabalhadores, pessoas que andam de ônibus e até mesmo quem saiu da escola e aprendeu por conta própria. Bom, eu falei, é um grupinho bem heterogêneo. São pessoas que têm vidas, interesses e até classes sociais distintas. E o mesmo vale para pessoas que não têm discernimento. Nessa galera aqui, você pode pegar a Socialite, que faz festa de aniversário para cachorro, aquelas retardadas, e pode pegar também um pobre coitado que mal tem dinheiro para comer e dá o pouco do que tem para o pastor comprar mansão. Eu gosto desse exemplo de gente alienada porque é exatamente o perfil que não tem discernimento. A esmagadora maioria das críticas que vão para a democracia direta se concentram na ideia de que o povão é massa de manobras de demagogos, e que assim poderia aprovar leis que seriam retrocesso à sociedade. As principais preocupações seriam mudanças em direitos civis já consolidados, que têm a ver com religião, aborto, família e regras de convivência social. Ou seja, quem critica a democracia direta genérica, acredita que o povão carrega preconceitos, e que é manipulável ao ponto de fazer cagadas. Eu não nego que exista o risco, apesar de existir a Constituição para garantir segurança. E mesmo assim, esse medo é limitado à democracia direta genérica. Se houvesse o um filtro por discernimento, com certeza o perfil dos eleitores seria completamente diferente. Ficou claro? Rebanhos não têm discernimento. Por isso, é um filtro que torna a democracia direta muito melhor. Existe um abismo de diferença entre a democracia direta genérica para uma de discernimento. E mesmo assim, a genérica tem suas vantagens em relação à nossa democracia representativa, porque aqui não existem posições privilegiadas no poder para fazer maracutaias. Nesse sentido, vamos deixar o discernimento de lado para dar uma olhada num detalhe bem interessante. Em geral, as pessoas que apoiam a democracia direta estão interessadas em mudar os aspectos econômicos, ambientais e e outros que influenciam a vida de todo mundo. Já o pessoal que critica é porque tem medo do povão acabar com algumas conquistas do direito civil, por isso vivem falando tanto em ditadura da maioria e fazendo drama com alguns assuntos que seriam praticamente impossíveis de acontecer se os eleitores fossem selecionados por discernimento, já que com isso os rebanhos desapareceriam. A pior parte que eu acho quando eu vejo alguém criticando a democracia direta por motivos do direito civil, é que dá a entender que os aspectos econômicos não seriam tão relevantes assim. E fazendo isso, podem estar ignorando o que pode ser a fonte da maioria dos problemas que existem na sociedade. Mas eu não vou deixar passar batido. Eu sei que os problemas civis envolvem assuntos com questões complexas, o que exalta a emoção de muita gente e muitas vezes desperdiçam suas energias discutindo problemas de menor importância. Eu não quero dizer que são irrelevantes, mas que os maiores benefícios para a sociedade como um todo viriam de mudanças econômicas. Até porque é daí que se consegue investir em educação. A gente sabe que problemas econômicos prejudicam bastante a população. Qualquer tipo de escassez dos recursos e desigualdade gera problemas sociais. Isso piora tanto o comportamento das pessoas, por isso o crime aumenta, como faz uma mudança nociva nos valores da população. A escassez de recursos alimenta os preconceitos, já que o povo tenta botar a culpa em alguém pelos problemas que enfrenta na sua região. É daí que surgem ou crescem discriminações contra imigrantes ou grupos de pessoas como negros, nordestinos, gordos e mulheres. Mesmo que problemas econômicos não gerem todos os problemas civis, podem agravar bastante os que já existem. É claro que mudanças do direito civil também geram consequências econômicas. Se legalizasse o aborto, haveria uma maior movimentação de dinheiro nesse setor, mas a mudança econômica total seria mínima. O que dá a entender que a economia interfere mais na vida civil das pessoas do que o contrário. Então, resolver problemas econômicos podem ajudar a aliviar inúmeros conflitos civis que existem por aí. É aí que a democracia direta se justifica, já que quem tem interesse em fazer Olimpíadas, Copa do Mundo, dívidas e corrupção são os políticos. Eles ganham dinheiro com isso. Já o povo, principalmente o povo que tem discernimento, jamais ia aprovar medidas desse tipo, já que sabe que essa grana seria muito melhor investida se fosse em infraestrutura, saúde e educação. Para pra pensar. Uma infraestrutura melhor facilita a produção e a circulação de mercadorias, o que consequentemente diminui o custo das coisas. Isso sem falar que poderia facilitar a educação virtual para todo mundo fazer faculdade pela internet, desde que tenha avaliadores reais para conferir se a pessoa assimilou o conhecimento. Então, isso ia aumentar os profissionais no mercado, o que consequentemente reduziria o custo desses serviços. Ou seja, Além de criar oportunidades para todo mundo estudar como o custo das coisas ia reduzir drasticamente, esses tipos de medidas apenas facilitariam a vida de quem mais precisa do dinheiro para sobreviver. Tá vendo? A democracia direta por discernimento pode melhorar bastante a eficiência em setores como infraestrutura, saúde e educação, o que diminui o custo de vida, principalmente para os mais pobres. Chega a ser piada falar que fazer uma seleção dos eleitores ia prejudicar justamente quem não pode votar. É o contrário, porra! Hoje quem mais sofre com os péssimos transportes públicos e que paga mais imposto são justamente os mais pobres. Os políticos é que fodem a população carente. A democracia direta é a esperança de mudar isso. Mesmo com a seleção por discernimento, eu já falei, são pessoas bem heterogêneas e que não terão muitas características comuns entre si. Ou seja, não dá para nenhum grupo ter privilégios sobre os outros. E essa é a grande vantagem desse sistema, pois acaba com essa merda de grupismos e divisões que existe hoje, onde cada tribo fica brigando para ter benefícios para si e as grandes questões que afetam a vida de todos são deixadas de lado. Tá bizarro, o povo se divide para ficar lutando por migalhas. Um exemplo eu já falei ficam dividindo cotas para poucos, enquanto uma educação virtual daria conta de todo mundo e pelo mesmo custo. A gente nunca mais ia precisar dessa forma primitiva de seleção chamada vestibular. Além da cor da pele, existem outros grupos baseados em gênero, orientação sexual e vários outros aspectos que acabam que o governo se envolve com tanta coisa que não faz nada de maneira decente. Na boa, o sistema de políticos parece um Frankenstein, uma criatura feita de vários pedaços diferentes que, no fim, não faz nada de maneira eficiente para ninguém. E o pior, o sistema representativo é uma colcha de retalhos que ignora os grupos que não fazem parte dele. Diz aí, você sabe que os gordinhos sofrem preconceito e que os naturalistas não podem andar pelado nas ruas que são presas. Ou seja, o sistema não faz nada pelas minorias que sejam minoritárias. O sistema de políticos é uma ditadura das minorias favorecidas, que limita o bem-estar geral para atender os desejos de algum grupo, entre vários outros que existem por aí, que se diz estar em prejuízo. Esse sistema de políticos é hipócrita porque só incentiva surgir sentimentos de exclusão, de vitimismo e coitadismo, mas só para quem veste a mesma camisa. É um sistema fracassado que faz dividir o povo em várias ideologias dispersas, o que só afasta das verdadeiras conquistas econômicas, tecnológicas e ambientais que trariam benefícios para todo mundo. Uma das principais mudanças que aconteceriam na democracia direta por discernimento seria uma auditoria da dívida e só isso já iria economizar centenas de bilhões para o governo. Pois é, moleque. Sem os políticos, a gente teria muito mais recursos para se investir em educação. E à medida que o povo vai sendo educado, a gente passaria a ter mais eleitores, o que aumentaria a participação da população. Então não adianta ficar com dó de quem não ia votar, pois ele vai receber todos os recursos para aprender a ter discernimento. O sistema vai incentivar a participação e a inclusão de pessoas qualificadas. Se alguém não der conta de adquirir a habilidade de discernir as coisas, é por culpa dela. Porque hoje um bando de gente tem tempo para futebol e novela. Se essa pessoa não consegue dedicar o um mínimo para aprender a receber e transmitir informações de forma decente, na boa, é porque ela tem que ficar longe da política mesmo. E não esquece, eu me refiro a política federal e estadual. Por isso, existe um abismo entre a democracia direta genérica e uma por discernimento, já que a baixa educação do povão é o medo de muita gente no modelo genérico, pois multidões inteiras poderiam ser levadas por pastores ou demagogos a aprovar uma ditadura da maioria, que é um aspecto civil. Só que esse tipo de crítica não se aplica ao modelo por discernimento. A democracia direta por discernimento usa a educação no seu próprio DNA. Os eleitores são diferentes e possuem uma bagagem intelectual muito maior, porque conseguem absorver mais conhecimentos e com isso tendem a ser mais tolerantes às diferenças. Por isso, a política tenderia a fugir desse governo Frankenstein incompetente que existe hoje e seria feita de forma mais geral pelo bem da coletividade, até porque não existiriam posições privilegiadas para se beneficiar das decisões. E mais, ia se investir muito mais em educação. É burrice criticar o um modelo de discernimento falando que o povo não tem educação, pois os eleitores são selecionados usando a educação como critério. E ainda vai se investir em educação para termos muito mais eleitores no futuro. E vai ter dinheiro para investir em educação, porque eleitores com discernimento jamais aprovariam Copa do Mundo, Olimpíadas e esse bando de corrupção que existe por aí. Eu falei tanto da democracia direta por discernimento e separei o direito civil, porque eu quis mostrar que o foco das mudanças seria em outros aspectos da sociedade. Mas eu ainda mostrei que dificilmente haveriam problemas para o direito civil, já que uma população que tem discernimento tem valores mais respeitosos para discutir e decidir os assuntos. Só que, apesar do discernimento oferecer segurança para a democracia direta, eu sei que vai ter gente contra por motivos emocionais. Então, para não ficar desperdiçando energia tentando convencer as pessoas do óbvio, é melhor fazer concessões e usar a democracia direta onde ela pode fazer a maior diferença. Nesse caso, assuntos que forem predominantemente civis serão votados pelos políticos, enquanto todo o resto ficaria a cargo da população. Sabe o que, que isso significa? Que assuntos relacionados à economia, meio ambiente, inclusive assuntos eleitorais e a própria remuneração dos políticos ficaria a cargo do povo na democracia direta. Então, os políticos decidiriam apenas assuntos civis, como religião, Aborto, maioridade penal, assuntos familiares e qualquer outro tipo de coisa que poderia gerar uma ditadura da maioria. A única exceção seria a internet. Apesar do comércio eletrônico ser grande, predomina na rede relações civis. Só que os únicos interessados em censurar a internet são os políticos. Por isso, essa decisão deve ficar a cargo da população. Com essa divisão de competências, vai ficar difícil alguém criticar a democracia direta pois foi os políticos que endividaram o país, foram eles que colocaram os pobres para pagar mais imposto, são eles que enriquecem corporações e construtoras, são eles que afrocham leis ambientais e aumentam os próprios salários e são eles que tentam calar a internet. É aí que a democracia direta pode fazer toda a diferença. Agora o esquema agrada gregos e troianos. É só deixar o aspecto civil para os políticos que acaba com qualquer argumento de ditadura da maioria. Apesar de que jamais aconteceria em uma população com discernimento. Mas vamos deixar para os políticos só para encerrar a discussão sobre esse assunto. Aí, a população instruída fica livre para decidir as grandes questões econômicas e do meio ambiente que afetam a vida de TODO o mundo. Então tá, o panorama geral eu já passei. Quando eu comecei a falar de democracia direta nesse canal, pouca gente conhecia. Mas o negócio está ganhando força. O Movimento Democracia Pura está aí para provar isso e já existe até simpósio internacional de democracia direta no Brasil. A ideia está ganhando força. Aí muita gente me pergunta como implantar a democracia direta, sabendo que é os políticos que decidem as coisas e jamais aprovariam algo que eliminaria os cargos privilegiados que eles ocupam? Bom, pessoalmente eu vejo três maneiras para isso. Uma é ir por dentro outra é ir por fora e a última é ir paralelo ao sistema representativo que estamos, em aspas, porque os políticos não nos representam. O primeiro caminho para implementar a democracia direta é ir por dentro do sistema, seguindo a lógica das eleições. É claro que os políticos jamais iam aprovar um sistema sem eles, por isso a estratégia não envolve políticos, o segredo para isso dar certo é é os emissários. A ideia é criar partidos políticos que funcionam através de democracia líquida. Ou seja, o candidato eleito não seria um político, ele seria um emissário, que apenas leva o voto que os membros do seu partido decidiram por democracia líquida como sendo seu voto. Não há margem de escolha para o emissário, o que facilita a população impor sua vontade. A democracia líquida é como se fosse uma espécie de democracia direta que permite delegar o voto e funciona dentro da democracia representativa. Já existem alguns exemplos assim pelo mundo. Aqui no Brasil nós temos o partido pirata. Fica a dica para quem quiser conhecer. Apesar de eu defender esse caminho e até indicar partidos nessa linha, é uma mudança lenta, já que levaria inúmeras décadas para se ocupar uma quantidade de cadeiras suficiente no legislativo para votar algo que resultasse numa mudança da lógica representativa para a direta. Só que, enquanto isso, em questão de poucos anos, haverá uma revolução tecnológica que causará disrupção na sociedade em frequências mais rápidas que governos e mercados conseguiriam se ajustar. Os problemas da sociedade vão se agravar, e isso porque ainda nem considerei as dívidas que os políticos mesmos fizeram. Tudo isso junto vai travar a sociedade e medidas drásticas serão tomadas. É aí que entra a democracia direta indo por fora do sistema de eleições. A ideia seria conscientizar a população desde já para que ela possa exigir por pressão popular uma democracia direta quando o sistema falhar. É a velha lógica de exigir a mudança nas ruas. Mas eu só apoio essa estratégia se houver uma situação de caos já instalada. Quer saber por quê? Os políticos deixaram tantas feridas no sistema que ele vai cair por si só. Não adianta implantar a democracia direta antes disso, senão, quando cair, vão culpar ela pelos problemas que aconteceram na representação. É, é provável que daí surja uma ditadura, mas se isso acontecer é porque ela surgiu a partir da falha do sistema representativo. Isso será o atestado de que políticos não funcionam. Senão, a situação jamais teria chegado a esse ponto. Só que, nos dias de hoje, as pessoas se acostumaram a ter mais liberdades. Ninguém mais tem saco para aguentar militar de censurando ou mesmo reprimindo outras pessoas com base em valores conservadores do milênio passado. Para acabar com eles, basta o Anonymous criar uma operação apagão, que seria pessoas saindo mascaradas nas ruas e executando aleatoriamente alguns soldados, com armas impressas impressoras 3D, o que não tem jeito de proibir, e, com isso, dispersando. Vai fazendo esses dias aleatórios, que ia gerar medo e muita gente desertaria. O setor militar se enfraqueceria, pronto, acabou a ditadura. E mesmo que eles inventassem um toque de recolher, eles iriam só se fuder. Por quê? Porque isso diminui o comércio, que é de onde o governo arrecada impostos e paga o salário deles. Tudo isso é só para mostrar que uma ditadura militar nos dias de hoje não funcionaria. E com a queda desse sistema de bosta, com certeza a democracia direta chegaria com a função de Messias para oferecer uma alternativa que tiraria o povo da merda. Só que, antes de uma democracia direta ser implantada, é preciso ter um sistema digital pronto, porque é a ferramenta em torno do qual tudo vai funcionar. E para desenvolver e testar essa ferramenta, é preciso seguir em outra dimensão, paralela ao sistema. Essa opção é a minha preferida e a que estou focado, pois não tem o objetivo de implantar democracia direta no governo. O objetivo é apenas criar cidades e comunidades que funcionem em rede usando a democracia direta como método de gestão. Essa estratégia paralela se desenvolve através de Ecopolos. Os ecopolos são cidades sustentáveis e solidárias que servem para melhorar a qualidade de vida de seus moradores. Eles não têm qualquer pretensão em mudar o sistema político do governo diretamente. A grande vantagem é que, por obrigatoriamente funcionarem por democracia direta, vão ter que desenvolver um sistema digital para uso próprio, que poderá ser aproveitado por outras pessoas para ser adaptado e usado no governo depois. E não é só isso. Com os ecopolos funcionando, eles serão a prova prática da eficiência da democracia direta. Bastaria só comparar os índices sociais dos ecopolos com outros lugares por aí para ter uma noção de que o povo pode viver muito melhor sem os políticos. Vale lembrar que o modelo de democracia direta dos ecopolos é o científico, que eu considero ser o melhor e o mais eficiente, pois as decisões da população deverão ter o respaldo técnico da ciência para tomar as decisões mais eficientes. Pera aí, se eu considero esse aqui seu modelo melhor para a sociedade, por que nesse vídeo eu estou defendendo o um modelo por discernimento? Simples, pois hoje existem instituições com muito dinheiro e elas compram pesquisas e até interferem na divulgação da ciência. Seria muito fácil interferirem nos principais centros de pesquisas, onde muitas vezes são patrocinadoras, e distorcerem o processo assim como fazem com os políticos. É muito fácil comprar os políticos porque são poucos. Do mesmo jeito, é muito fácil comprar e coagir os cientistas porque eles também são poucos. A ideia do discernimento é que teria muito mais gente participando e isso dificulta lobbies, o que fortalece a sociedade e diminui a influência do poder financeiro. Com o tempo, o poder financeiro ficaria tão fraco que não teria condições mais de burlar o sistema. E é aí que a democracia direta poderia avançar para uma forma científica no governo. É por isso que eu digo que o discernimento é apenas um ponto de partida. A democracia direta vai estar sempre em construção e evolução, ou mesmo ser substituída por um sistema melhor. De todo modo, independente do modo em que a democracia direta foi instalada, ela vai precisar de uma nova Constituição, já que a atual não permite a substituição da Câmara dos Deputados e nem do Senado. Eu só recomendo que a próxima Constituição seja bem sintética, apenas com o um necessário, como direitos e garantias individuais, tanto os que hoje são expressos como implícitos, já que se colocar coisas demais vai dar um trabalhão em ter que mudar um monte de leis, já que qualquer contradição revoga tudo o que veio antes. Eu só quero enfatizar que devido a diversos fatores econômicos, sociais, tecnológicos e ambientais, eu apoio mais a implementação por meio de ecopolos. Essa opção é paralela porque ela é pacífica, ela funciona bem dentro de qualquer sistema, mesmo dentro de uma ditadura. Aliás, é até bom para ditadores e políticos que estiverem no poder apoiar os ecopolos, porque eles permitem muitas pessoas viver ali com harmonia e com suas necessidades atendidas. Nos ecopolos não existe desemprego, o que pode dar uma vida decente para muitas pessoas que em breve vão ficar desempregadas por conta da tecnologia. Como eles ajudam a diminuir a concentração de pessoas nas grandes cidades e a incidência de revoltas, com certeza ditadores e políticos conseguiriam permanecer no poder por um pouco mais de tempo. Entendeu? Diferente dessas duas estratégias, essa daqui não tem nenhum objetivo de mudar o sistema político do governo. Só que, à medida que ela vai funcionando, ela vai criar as ferramentas que outras pessoas podem usar depois para implementar a democracia direta no governo. Eu estou bem tranquilo que uma democracia direta vai acontecer de qualquer jeito. A cada minuto que passa, mais pessoas estão conhecendo essa possibilidade. Mas aqui eu quero deixar uma coisa clara. Se uma ditadura surgir, ela vai surgir é a partir do sistema representativo que estamos. E essa vai ser a prova que esse sistema de políticos é uma bosta, que fez as coisas piorarem tanto ao ponto de retroceder para uma ditadura. E eu conto com esse fracasso. Tanto é que a minha estratégia é deixar o sistema se afogar com o próprio sangue antes de chegar em peso com a solução. Por isso, naquele vídeo antigo que eu fiz, ao invés de defender o discernimento como critério de seleção para os eleitores, eu defendi o segundo grau completo. Tá certo que é um critério que nem eu mesmo gosto, mas quando eu fiz o vídeo, eu estava imaginando a democracia direta sendo instalada de uma vez. E aqui não dá para você avaliar quem tem discernimento e quem não tem. Então, o segundo grau completo é um critério que já tem um banco de dados pronto e poderia ser usado de maneira provisória, o que permitiria a população decidir com algum tipo de filtro já inserido. A ideia seria usar um prazo de até dois anos para quem tivesse segundo grau de escolaridade. Enquanto isso, o governo deveria organizar avaliações de discernimento, de modo que quem fosse sendo aprovado já poderia participar das decisões estaduais e federais da sociedade. Depois de terminado o prazo de transição, daqui para frente, só poderia votar quem tivesse sido aprovado nesse exame de discernimento, independente do nível de escolaridade. O discernimento seleciona as pessoas por capacidade de raciocínio. Se alguém estiver insatisfeito porque não ia participar, basta estudar, até porque vai receber educação de graça para isso. A ideia é nivelar as pessoas por cima e ajudar quem está embaixo chegar lá também. Então, eu vou deixar um resumão do que eu defendo, bem claro, para todo mundo entender. Eu apoio uma democracia direta, feita de forma digital e com uma constituição para garantir segurança à população. Só que, além disso, eu também acredito que deve existir um filtro nos eleitores por discernimento, o que faz uma seleção a favor de pessoas com a maior bagagem em educação. Esse perfil de pessoas costuma analisar as coisas de uma forma mais crítica, científica e ser mais tolerante com as diferenças. Veja que isso, por si só, já destrói o argumento de que um povo sem educação poderia cair para uma ditadura da maioria. Só que, para não ficar gerando atrito com a galera que é do contra, pode excluir o direito civil. Então, nas matérias que predominarem esse assunto, haverão políticos eleitos por toda a sociedade para votarem em esses assuntos, igual é hoje. Eu acho um desperdício, porque essa grana seria muito melhor aproveitada se fosse investida diretamente em educação. Só que eu prefiro dar espaço para trás para evitar polêmica e usar a democracia direta nas áreas que ela é mais essencial, como economia, saúde, educação, meio ambiente e tecnologia. Ou seja, se houver algum encontro que eu estou defendendo aqui, vai ter que explicar como que eleitores com discernimento Conseguiriam piorar ainda mais a situação que os políticos nos colocaram. Foi os políticos que nos colocaram numa dívida trilionária. São eles que colocaram os pobres para pagar mais imposto. E é graças a esses inúteis que diversas leis a favor do direito do consumidor e da proteção do meio ambiente vão sendo afrouxadas. Isso para não mencionar que eles sequer fiscalizam esse bando de obra superfaturada que existe e ainda estragaram a educação. E tudo isso é óbvio, né? Eles ganham muito dinheiro em cima dessas desgraças que fizeram. Eu queria saber a lógica de pensamento de alguém que acredita na democracia representativa e acha que pessoas sem educação seriam capazes de escolher sabiamente políticos com ótimas tomadas de decisão e inclusive ser na prova de corrupção, apesar das posições privilegiadas que ocupam. De onde que viria a inteligência superior que faria as coisas funcionarem? porque eu olho ao redor e só vejo incompetência. Se alguém quiser me convencer que essa bosta de sistema representativo em um país com péssima educação funciona, dê o um exemplo. Faça esse sistema de merda funcionar. Se conseguir, terá uma evidência a favor. E é isso que precisa para me convencer. Evidência. Isso é bem diferente da galera que vive acusando a democracia direta genérica de causar a ditadura da maioria, porque esse povo Jamais apresentou uma única assembleia popular votada por uma população heterogênea que aprovou isso. Falta evidência. Vou dar cinco anos até o final dessa década para a galerinha representativa fazer a representação funcionar. E olha só, nem adianta jogar a responsabilidade para cima de mim como se eu tivesse que agir para o sistema funcionar. Porque se fosse numa democracia direta por discernimento, esses mesmos cinco anos já seriam suficientes para uma população nesse esquema se colocar sozinha em uma situação de prosperidade abundante. Tamanha a superioridade do modelo que eu defendo. Então, até o final dessa década, eu espero resultados. E nem adianta vir cobrar de mim algum tipo de atitude para essa carroça de políticos funcionar. Porque se fizer isso, eu vou interpretar que esse sistema representativo não funciona mesmo. Tem que ficar sempre correndo atrás e cobrando, porra. A gente não precisa de ficar cobrando dos políticos. A gente nem precisa de políticos. Essa é a jogada. Aqui na democracia direta, eu nem precisaria cobrar de ninguém por nenhuma. Se eu quisesse participar, era só participar. E mais, se eu não quisesse participar, só essa população já daria conta do recado sozinha. Entendeu? Se a democracia direta nesse esquema aqui pode funcionar sozinha, sem ficar dependendo da gente, com certeza a representativa também deveria. Então quem defende a representação, faça logo essa carroça funcionar e pronto, não incomodem os outros. Só com isso terão a evidência que esse sistema serve para alguma coisa. Para finalizar, eu queria deixar claro que eu adoro críticas, porque é com elas que a gente pode melhorar as coisas. Eu só fiz esse vídeo porque, na boa, a maioria das críticas que eu recebo nesse assunto são relacionadas à democracia direta genérica e focadas no direito civil. Mas, na boa, quem assistiu esse vídeo inteiro e tem discernimento sabe que essas críticas não atingem o um modelo que eu defendo. Então, sempre que alguém por aí for falar desse assunto dizendo coisas que eu não disse, basta colocar o link desse vídeo, porque aqui sim eu estou expondo exatamente a ideia do jeito que eu encaro o assunto. Ok, esse nem é um vídeo de divulgação da democracia direta. Foi só para resolver mal entendidos. A humanidade precisa evoluir. Oh, yeah! Paz!